Preocupação, levantamento V, bola passa para todo mundo, sobra Mirandinha. Bianchi pegou mal, jogou para fora. É o Maringá alugando ali a defesa da equipe do Aruco. Não, para você tanto ali. Movimentação, sobrando, Bahia bateu para o gol, jogou para fora. Tiro de meta para o Demisson. Você está no Futebol Paranaense.tv E largar o Almir livre. Dificuldade no domínio, bola para a área. Cruzamento para o Bahia, para fora. O Alisson Bahia apareceu. Cruzamento, vem para você de novo no replay. Como o Thales até atrapalhou um pouco ali o Alisson Bahia. E largar o Almir livre. Dificuldade no domínio, bola pra área Cruzamento pro Bahia Pra fora O Alisson Bahia apareceu Cruzamento Vem pra você de novo no replay Como tá, o Thales até atrapalhou Um pouco ali o Alisson Bahia Toda da Copa Paulista, vem você Jackson Bola pela ponta, Mirandinha, pé direito Cruzamento pro Bahia, Bianchi Defesa no goleiro, sobrando o Serginho Defendeu Jefferson Duas defesas incríveis do Jefferson. Torcedor aplaude e merece demais. Para você de novo no replay. Cruzamento, toque de cabeça do e defesaça do Jefferson. Serginho, de novo Jefferson, incrível. Espetacular, o placar está no zero por conta do Jefferson. Agora sim, essa é a nova melhor chance do jogo até o momento. Jefferson, goleiro. Bola pra área. Cruzamento, bola pro meio. Briga o Renan Fonseca. Vem o chute pro gol. Gol! Do Arucola. A bola sobrou uma. Cada do Alex Nemitz. Cruzamento veio. A torcida estava animada. Cruzamento veio mais uma vez. Bola ficou ali perdida dentro da grande área. Ajeitou o Renan Fonseca. e é aí o Alex Nemitz livre. De pé direito. Manda a bola profundo no gol. Aberto o placar no Willy Davis agora. 1 um para o Arucô, zero para o Maringá, Gabriel Furman. Quando o jogo não tem muita criação, quando o jogo está muito fechado. Já passou na correria aqui o Juninho, bola para ele, evitou bem a saída. Vai partir para cima da marcação, balançou, invadiu a área, Juninho, cruzamento. De... E aqui em São Paulo, mas eu queria saber a receita de lá. Deu um chute para o gol, gol! No finalzinho de jogo, os jogadores do Oroco não acreditam pra você de novo no replay. O Calabre chutou a bola pelo jeito, teve um leve desvio, arrebentou com o Jefferson pra você de novo no replay. O desvio foi crucial por esse ângulo, pra gente ver finalização, a bola pegou nas costas do Zé Pedro. Não deu para o goleiro. Que bolão na direita. Dominou Almir cruzamento desvio. A bola sobra Almir desvio de cabeça. Vem pro toque pro gol. Jogou para fora. Tem desvio do goleiro Demisson. De Escanteio chegava o Rafinha. Mais é uma chegada. No Olha aí Gabriel. Que chegada da equipe do Arucô com o Almir pelo lado.